Oi, do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus E se você ainda não assistiu o último Star Wars, às vezes você não vai querer assistir esse vídeo ainda Porque ele contém spoilers e eu tô sendo muito legal de avisar Porque eu odeio quando tem spoiler de algum filme que eu quero ver Então se você ainda não assistiu a Sansão Skywalker, não assista esse vídeo E depois que você assistir, vem assistir que você vai gostar é o seguinte, eu estava assistindo o último filme do Star Wars, o que pra mim foi o fim de uma era, porque eu assisti todos os nove, e os spin-off, e as séries do BB Yoda, enfim, e eu pensei em uma coisa que eu queria muito poder compartilhar com vocês. É sobre o uso da força. Às vezes a gente não entende como o Espírito Santo age nas nossas vidas e através de nós. E a gente coloca alguns bloqueios para ele agir através de quem nós somos ou em alguma situação que a Bíblia já nos diz que é possível desistir. Pois bem, então eu quero fazer com você uma comparação rápida sobre a força e o Espírito Santo. Para começar, nesse filme a gente consegue ver, alerta de spoiler, que o fim também usa a força. O fim era um stormtrooper E agora ele passa a ser alguém que se redimiu Que não queria mais viver aquela vida do mal, do império E ele começa a ter a força nele também Ele não entende muito bem, mas ele começa a ter uma intuição, um sentimento Começa a perceber as coisas ao redor de uma forma diferente Que até então, por muito tempo, as pessoas só pensavam que os jedis poderiam sentir Pois é Muitas vezes as pessoas que tiveram uma vida de pecado pensam que elas não podem sentir o Espírito Santo. Que Deus não pode habitar nelas ou usar elas através da fala de Cristo ou de sentimento ou de revelação da palavra ou do próprio poder do Espírito Santo. Porque ela já teve uma vida de pecado. Para mim isso ilustra claramente que assim como o Stormtrooper pode ser a força... As pessoas que estavam no mundo também podem ter o Espírito Santo. Ah, mas vocês falam o mundo como se fosse assim, a escória da sociedade. Não, é que a palavra de Deus na Bíblia separa aqueles que creem no Filho de Deus, porque Ele é o único caminho à verdade e à vida, e aqueles que não creem e por isso vivem uma vida de pecado. É essa separação, da mesma forma que tem os Jedis e os Stormtroopers, os Jedi lutando pela força maior, que é algo que rege tudo, que traz o equilíbrio para o universo, que criou todas as coisas, muito parecido com Deus, né? Enquanto os Stormtroopers lutam pelo Imperador do Mal, que quer fazer daquele mundo um império, onde nada mais é do que mata, rouba e destrói. Parece ou não parece a força cena de Deus e os impérios do Sith, os Darth Vader, os Palpatines da vida, como o, o, essa questão do, do inferno, do diabo, de querer destruir tudo que a força fez, de querer pegar e matar, porque tem um versículo em João que fala que o ladrão vem pra roubar, matar e destruir. Esse ladrão é o diabo e isso acontece muitas vezes. Em Star Wars a gente pode ver isso também. Então a primeira coisa que eu queria desmistificar usando o exemplo do filme é que não importa o passado que você teve, se você foi um Stormtrooper, se você foi um Darth Vader, se você foi bêbado, se você foi drogado, se você foi prostituta, isso não importa. O que importa é o que você quer ser daqui pra frente e a partir do momento que você tem fé, que você acredita que isso é real, isso vai vir pra você também. A partir do momento que você acredita que o Espírito Santo é real e que Cristo é o único caminho à verdade e à vida e e conecta você a tudo que Deus fez, que Ele também fez você, então você também tem o um Espírito Santo, e você também vai sentir as intuições do Senhor que vão te livrar de pecado e te levar para outra vida. A segunda coisa é que a... A principal, né, a Ray ela não só vinha de uma família ruim, né, era neta do Palpatine, no outro filme falavam que ela não era filha de ninguém, então ela tinha um problema de identidade muito grande. E esse problema de identidade dela era o que dificultava ela até acesso à força. Então, ou ela não sabia quem era, ou ela achava que porque ela era neta do cara do mal, agora danou tudo e eu vou fazer o que eu tenho que fazer, mas eu não vou ser tudo aquilo que... Que falaram que eu seria, ou que a força poderia ser em mim Pois é, muitas vezes a gente olha para nossa família para o nosso passado E fala, ah, porque o meu pai ou porque a minha mãe não são cristãos Ou não creem em Deus, ou não me levaram na igreja Eu não posso seguir esse caminho da igreja Sendo igreja, presta bem atenção, assim como a força lá não é porque você tá na igreja que você tem que ser um Jedi, não é porque você tá na igreja que você tem que ser um general ou um piloto. Ou seja, não é porque você é de Deus que você tem que simplesmente é, ser alguém que você não é. Pelo contrário, você só tem que ser a sua melhor versão. É, o fato de você acreditar em Deus não muda nada aquilo que... Deus quer de você. Você não tem que agradar as outras pessoas. Você tem que agradar o coração do Senhor. E Ele te ama do jeito que você é. Só que Ele vai melhorar esse eu. Assim como aconteceu comigo. Os meus pecados foram melhorando. E eu ainda tenho milhões de pecados. Mas... Eu sei que eu sou perdoada e aqueles que me afastavam muito da presença do Senhor, eu já tenho sido tratada. A mesma coisa com a Ray. Ela também veio toda conturbada, só que aí ela percebe que existe algo bom ali. Ela abraça com aquilo e ela só é mais forte porque ela está no meio de outras pessoas que acreditam na mesma coisa. Esse é o poder da igreja. Estar no meio de pessoas que acreditam na mesma coisa, que te dão força para ir atrás daquilo que você acredita, daquela experiência que você já teve. Mesmo ela já tendo tido a experiência com a força, que é o Espírito Santo, é, ela ainda duvidava do poder pleno dessa força. Pois é, quando que ela consegue atingir os níveis máximos do Espírito Santo ali agindo através dela? Quando ela entende quem ela é. E que isso não vai influenciar o fato de que ela é amada, de que ela é escolhida e de que ela pode todas as coisas no nome da força. Então, a mesma coisa pra gente. Não importa se você não sabe quem você é, o que você quer ser, qual a sua profissão, ou qual o seu talento, ou qual o seu chamado, ou se a sua mãe, o seu pai, o seu vô, o seu pastor, o seu líder, estão contra o seu crescimento. O que importa é você saber que você é amado e que você tem sim direito de usar plenamente tudo aquilo que te foi entregue pela palavra do Senhor. E isso... É a nossa herança nessa terra. A gente tem que tomar posse do poder do Espírito Santo. E por último e não menos importante, qual é esse poder? Eu adorei que nesse, nesse filme a força também cura. Pois é, o Espírito Santo, quando habita em nós, ele tem poderes e a gente usa esses poderes. E eu acho isso muito incrível, porque a Bíblia diz que... Pelo Espírito Santo, no nome de Jesus, a gente poderia expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar os mortos, é, fazer milhões de coisas, né? falar outras línguas, é, trazer revelação sobre a palavra, pois bem. Esses dons, eles vêm para aqueles que têm fé no Espírito Santo e se permitem ser usados por ele. É a mesma coisa que aconteceu com ela. Ela começa a curar as pessoas, né? ressuscitar os mortos. As coisas começaram a acontecer com muita cara de Espírito Santo nesse último filme. E é através da força. E é do mesmo jeitinho que a gente faz com o Espírito Santo. A única diferença é que ele só coloca a mão e faz assim... E geralmente a gente coloca a mão, ora e fala em nome de Jesus que isso aconteça porque o poder é todo de Cristo, não é nosso. Assim como não é deles, mas da força. Então eu queria trazer rapidamente essa ideia para você entender que assim como o Espírito Santo, a força age da mesma maneira. Você crê e por causa disso você... Tem poder sobre as coisas desse mundo. E você vai derrotar o mal. Simplesmente porque a força é muito maior do que isso. Deus é muito maior do que o diabo. Não existe uma guerra entre o bem e o mal. O bem já venceu. É só um tempo para que tudo que o diabo conquistou seja totalmente destruído. Mas o Senhor já revelou. E se você tem dúvida, vai ler Apocalipse. Que não significa fim do mundo. Significa revelação. E agora, só para eu terminar esse vídeo. No fim do filme, a Ray descobre quem ela é. Ela pega o sobrenome dos Skywalkers, ela pega o sobrenome, ela é adotada. Você e eu também somos filhos adotados de Deus. Não importa o seu nome e sobrenome nessa terra, importa o seu nome e sobrenome no reino. E você só vai descobrir que você assina Jesus Cristo, Deus e Espírito Santo depois do seu nome. Quando você entender que não importa quem você era, o que você já fez, mas o que você vai fazer daqui pra frente e que você não tá sozinho, mas o Espírito Santo está com você. Amém? Que o Senhor te favoreça.